Sai, não bate nele, não. Bora. Que que é o bruxo Tá tudo é em Ai. Machucou? Eu machuquei. Ah, tô sangrando ainda nessa bosta. O gringo freio, cara. Pega a Ana Gangster, pega a Ana Gangster. Eu manquei? Não, tá de boa. Vambora, Ana, bate neles, Ana, bate neles! Bate neles, nesses arrombados. Caralho. Minha mãe é, cachorro. É sua mulher? Minha mãe é, porra. Gangster. É isso, caralho. Boa, Ana, amassou com todos. É isso, porra. Vambora. Vambora.